What's up, learners? Rapidinho, rapidinho, tá chegando! O desafio do inglês está chegando, hein? Do dia 4 até o dia 10 de fevereiro. Aqui neste canal, você vai ter todos os dias vídeos com um desafio em inglês pra você cumprir. Será que você vai conseguir? Será? Se inscreve no canal, ativa o belzinho, dá um tapa nas orelhas dele pra você não perder nenhum desafio. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque nós teremos lives todos os dias lá falando sobre o desafio. E eu vou fazer... Ih, a luz apagou aqui, não que isso do céu... Enfim, a live vai, vai ter live lá no Instagram, porque eu vou fazer esse desafio junto com vocês também. E eu quero saber quem é que tá fazendo, hein? Desafio do inglês. Serão sete dias de conteúdo direto. Os sete dias estão chegando. Dia 4 até dia 10 de fevereiro. Assista e cumpra os desafios. Você vai aceitar ou vai arregar o meu desafio? I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you This sweetest dream will never do lots to miss you, baby And I don't wanna miss a thing What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, estou aqui no parque de novo porque estou enxotado do estúdio hoje eu trago para vocês a música I Don't Wanna Miss A Thing da banda Aerosmith you, é isso mesmo Aerosmith, nada de falar Aerosmith, é, é Smith, Aerosmith, beleza? I don't to miss a thing. Vou ensinar pra vocês como cantar direito o chorus, que é o refrão, ok? E a tradução eu não vou dar, vocês vão ter que se virar aí depois e procurar na internet. Eu só vou ensinar a cantar, a pronúncia e tudo mais, right? Mas antes disso, deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal, ativa o belzinho, me siga aí nas redes sociais pra todo mundo ficar feliz, e eu também, e vamos lá! A primeira parte do refrão começa assim... I don't wanna close my eyes. Ó, oh, I don't wanna, I don't wanna close my eyes. I don't wanna. Wanna você sabe que nada mais é do que a abreviação de want to, certo? Então seria I don't want to close my eyes. Mas na música, na melodia, fica melhor I don't wanna close. Né? Então bem rápido, assim ó. Oh. I don't wanna close... Ixi. I don't wanna close my eyes, don't wanna close, e continua assim, ó. I don't wanna fall asleep cause I miss you babe. mais uma vez, I don't wanna fall asleep cause I miss you babe. olha o, o don't wanna de novo, né? I don't wanna fall, prolonga o som do A, beleza? I don't wanna fall, e pega o L do fall e já junta com o A do asleep. I don't wanna fall asleep. Aí parece que é uma palavra só, né? Fall asleep. Mas na verdade são duas. I don't wanna fall asleep. E você tem aí a palavra cuz, que é a abreviação de because. I ia ficar estranho na melodia, né? I don't wanna fall asleep because I... E esse apóstrofo ID que você tá vendo aí, ó, no I'd, né? É, é, significa would, né? I would. É a mesma coisa. Então, pra recapitular essa parte, ó. I don't wanna fall asleep cause I'd, you, babe, Cause I'd miss you, babe Cause I'd miss you, babe Cause I'd miss you I'd miss you, né? I'd miss you, babe And I don't wanna miss a thing E aí tem repetição, né? I don't wanna miss a thing Tem muito don't wanna nessa, nesse refrão, né? Vamos pra próxima parte Tem o cuz, né? Que eu já falei Cause even when I dream of you de novo. Cause even when I dream of you. Cause even when I dream. Você consegue cantar essa parte rápido? Ó. Cause even when I dream. E depois você pega esse of. A pronúncia é of. Com som de V. Mas tem um F. Não, não, não. A pronúncia é V. Mas tem um F. É V. A pronúncia é V. Beleza? Cause even when I dream of you. Of you. Na canção parece que o Steven Tyler canta Avia, pode variar dependendo da melodia. Você pode escutar um U, você pode escutar um Ia, você pode escutar um, sei lá, qualquer coisa. O nome dela é. Mas escuta várias versões dessa canção ao vivo, em estúdio, que você vai perceber variação aí nos sons. Mas é a mesma coisa, tá bom? Cause even when I dream of you... The sweetest dream will never do. The sweetest dream will never do. The sweetest dream. Ou oh, the sweetest dream. Ou seja, você tem aí sweet, que é doce, né? Alguma coisa do tipo. Sweetest é superlativo. Os mais doces, né? O mais doce. Aqui no caso ele diz, é, se refere a sonho, né? Então o sonho mais doce os melhores sonhos nesse sentido né então the sweetest dream we'll never do the sweetest dream we'll never do I'd still miss you, babe. e aí volta no I'd né I'd still miss you, babe. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing então eu estou passando aqui a forma mais simples, mais rápida e fácil para você sair cantando esse chorus hoje, tá bom? Então, agora que você pegou aí as principais partes do chorus, que é o refrão de I don't wanna miss a thing, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar direito junto comigo o refrão dessa, dessa canção, dessa banda maravilhosa que eu gosto muito. So, are you ready? Let's sing along! I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I'd miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you this sweetest dream will never do just to miss you, baby, And I don't wanna miss a thing Mais uma vez, deixa o like para ficar feliz Inscreva-se neste canal, compartilha com os amigos Mostre para os seus amigos fãs de Aerosmith Aerosmith ou que gosta dessa música Mostra para todo mundo Porque você vai ajudar não só o Júnior a crescer aqui Continuar esse trabalho com o inglês O trabalho de inglesar o Brasil mas você também compartilha conhecimento no idioma para mais pessoas. Sou Júnior Silveira, professor de inglês online. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo um comentário e sugestões para próximas músicas que vocês querem que eu cante, ensine a cantar direito aqui neste canal. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. falar, Dona Ana me canta. Ah, sim, tá direito a Dona Ana me canta. Aí respira. Tem mais gente querendo cantar com você Passa aí, né? Tá cantando direito também. Tá cantando direito ele, né? Só não em dois. Tá.